Bande Guru Padodandam Bhakta Bindasaman Sri Chaitanya Prabhu Bande Nanda Sahodhitam Sri Nanda Nanda Nang Bande Radhika Gopijano Samayuktam Binda Banam Vánsha kalpa taruvasya ke pásindu bevacha, patitánang pavunebha vaiṣña vibhyo namo vacha-lang-panguṁ-langhaite-girem, jatke pāta parama bandi paramā anandvamadvam brindāvai tul sidevvai piyāvai keshva Shnavakti pade devi sottavatoi namam namaha Narayana namaskrita narunchayo narottam Devim sarasvating vesam tatojayo mudiri Sankirtane <coughs> kato pudesh Gauri apatrasho prakasa cha sadhanurakta guru bhakti Yukta bhakti pramodaksh jagod varuno dayam sadapari bhavagn mavishto duham tithas padam siva virinchanutam saranyam bhita tuham punotpal bhavad dibutam bandhe mahapurusate charana rbindam pad pallabha nakchanda Bishpuri ji tokimapigavodushu adarshi Purna nuragrososagrosara multi saradikam Sri Krishna Chaitana pravunita ananda Shi ad deitagada binda Sri Krishna Chaitana pravunita ananda Shri Advaita Gada Dharusiva Sadhi Gaurav Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Rama Hare Ajanulambita bhujokano ka bodhatu Shankirtanoi kavitaro kamala yataksu Vishambaru dije baru palu bande jagat karo, karuna bhutaru Hari Krishna Hari Krishna, Krishna Krishna Hare Hari hare ram hare ram ram ram, ram hare hare <coughs> namami gange tava pankajam sura surair vandito dibbarupam bhukte cha mukte Bhavanurupe Nasada Naranam Ganga Taranga Ramani Kalapam Gauri Nirantara Bibushi Bhagam Nara Paharam Barano Sipurapoti Vagisha Jusho Badane Lakshmir Jasha Cha Bakshashi Jasya Astehideh Sambir Dvam Nishinga Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram, Ram Hare Hare Tat sadh <todic> munne <music> asura varjadehinam sada bhigna dhiam sat patam banangata yad harimasraye tat sadumanneh asur varjadehinam sada samad vighna dhiyam sat graha hetvatu patam griham andakupam banangata yad harimasraye gaurya gosthipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagad Guru disse, Enquanto estivermos em conexão com o Senhor Infinito, com Ananta Deva, nós nos sentimos em paz. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagad Guru disse, se estamos sempre conectados com a Nantadeva, com o Senhor sem fim, nós sentimos satisfação e paz. No momento em que nós nos desconectamos dos pés de lótus de a diferentes tipos de uh, interesses, como parcialidade, ciúme, egoísmo, Hum, qualquer tipo de e, humor que I seja como um veneno se manifesta. No momento que nós nos desconectamos dos pés de lótus do Senhor sem fim, that, um, diferentes tipos de insatisfações se manifestam, ciúme, inveja, inveja grandes problemas. É por isso que o nosso Guru Varga nos dá um conselho, especialmente para o Pada diz isso. Sempre devemos estar em contato com Ananta Deva. Nem, nem mesmo uma fração de segundo devemos nos desconectar. Devemos deixar que nosso coração se separe desse sentimento de conexão com Ananta Deva. Caso contrário, todos os tipos de problemas nos cercam e nos uh, amarram dentro de Maya e nós nos aprofundamos. A alma condicionada, ela sempre tenta buscar algum tipo de satisfação material, algum desfrute, algum prazer. A alma condicionada, na verdade, ela se sente incompleta e ela tem a tendência de se aproximar de um objeto completo, ou seja, o Senhor Supremo essa tendência de se, se sentir conectada e completada leva a alma condicionada que deveria estar indo em busca de Deus por essa por esse completamento a leva a buscar qualquer outra alternativa provisória na sua forma transcendental eterna a alma condicional tem seus sentimentos por Deus seus êxtases e por por isso ela tenta buscar esta essa, essa sensação de felicidade completa, de satisfação. Se elas conseguem ir aos pés de lotes do Senhor Supremo, então finalmente elas conseguem alcançar esta satisfação integrada, completa, plena. Nós estamos recebendo, como. como. como nós somos como abelhas que tentam pequenas abelhas que tentam uh, se alimentar de mel isso não faz com que nós podemos nos comparar possamos nos comparar aos paramahamsas que são as abelhas rainhas hum? mas nós estamos buscando desfrute na matéria é para isso que Shira Maharaj Shambhava está dando fazendo essa metáfora nós queremos ouvir algo ah, e porque nós ouvimos um pouco, procuramos um pouco de Krishna, nós tentamos fazer esse processo. Mas por não sermos completos, por não fazermos isso totalmente, não conseguimos alcançar um, satisfação plena. Muito bem. Maharaj está contando de um momento, está se lembrando de um momento no qual Hiranyakashipu faz uma pergunta a Pralada Maharaj. Ele pergunta para lá, você aprendeu algo com os seus gurus, no seu Guru Kula. O que você acha que você aprendeu? Por favor, repita. Eu gostaria de escutar. O Maharaj pensou, eu aprendi no Guru Kula que eles são gurus materialistas eu aprendi algo ah, nos meus gurus materiais algo, mas algo que eu não consigo aceitar sabia diz, quis dizer a Shipu queria saber o que você aprendeu no gurukula mas palavra Maharaj com a sua resposta disse eles não são meus gurus eles não são almas realizadas eles são almas condicionadas como que eles poderiam agir como guru? Guru é aquele que me dá a realização espiritual. Eles falam da matéria para mim? Então, para lado me Maharaj, dá essa resposta. De acordo com o Siddhanta Vichar. Para a alma condicionada, para todas as almas, para Lada Responde, me parece adequado que deixar para trás o mundo material é considerado como o mundo material poderia ser descrito como um poço sem água, esse samsara onde nós estamos desfrutando tudo nos Vedas é comparado com um poço sem água, um pouco ressecado com nada mais além disso então Pralada Maharaj vai dizer eu acho que seria adequado que a alma condicionada fosse embora daqui pois elas estão cheias de ansiedade o tempo todo você pode mostrar uma única pessoa nessa sociedade que não sinta nenhum tipo de ansiedade que não tem nenhum tipo de tensão mostre para mim um tipo de medo desconhecido às vezes não tem problema mas por trás de tudo fica uma espécie de medo desconhecido por trás da mente seguindo todos os seres humanos todas as almas condicionadas é, nós sentimos isso o Maharaj diz Todas as almas condicionadas, os materialistas, estão cheios de ansiedade, de tensão. Então, é melhor que eles deixem esse samsara material, esse mundo material e que se abriguem na floresta para tomar abrigo de Hari, do Senhor de Bhagavan. Eu acho que isso sim é adequado. Por quê? Hari é o único suporte para nós. Hari é o único suporte para todos nós, nosso, o dinheiro que está no banco, nosso filho, nossa filha, nossas opulências, nada disso pode nos dar um suporte válido. Somente Hari é o nosso suporte. Então, Prahlad Maharaj está dizendo, Pralada Maharaj vai dar honras a Hiranya ele não vai dizer papai, ele não diz pai, ele não quer chamar seu pai de pai, porque a mentalidade dele é completamente ele diferente. diferente, ele não, ele não reconhece sabe. em Hiranyakashipu seu pai, então ele vai lhe dar honras como o mais elevado dos demônios, no destino dos Ashuras, entre os asuras, você é o mais famoso. Você é o demônio principal. Você é o idiota, você é o um. Você é o idiota número um. Mas Hirana Keshiku pensa, meu filho, meu filho ele, é muito, é, ele aprendeu muito bem, ele está me honrando como o imperador dos demônios. Como quando os, é, alguns é, governantes muçulmanos mandavam mandavam uh, os soldados bater em alguns, algumas pessoas, eles bateram, eles bateram até em Haridastakur, em 22 localidades, 22 avenidas de mercado. Mas Haridastakur não, não abandona o corpo, ele não morre, pois ele está desfrutando toda a misericórdia de Chaitanya de Mahaprabhu. Mas mesmo assim eles querem matá-lo. Em um determinado momento os soldados falam para eles, você não vai morrer? Então, o nosso rei vai nos punir. Você não morre nunca. A gente está com um grande problema. A gente vai voltar até o rei e o rei vai nos punir. E Haridas diz: É verdade para mim? Vocês, vão ser, vocês querem ser punidos? Então, Haridas diz: eu Vou morrer então. Então ele, se, ele manifesta um passatempo como se ele tivesse transformado num corpo morto. Então, os muçulmanos vão jogar o corpo dele no Ganges. Porque o Ganges, para eles, os muçulmanos acham que o Ganges é muito sujo. Então eles jogaram o corpo de Haridastaku no Ganges. E isso é a sua punição. Então essa é a a natureza da alma demoníaca, então, então Hiranyakashipu pensa, meu filho está me chamando como o principal de todos os demônios, ele está me honrando, ele gosta de ser chamado assim, Hiranyakashipu, mas ele está um pouco tenso em relação ao seu filho. Eu apontei professores tão elevados, dois professores, Sanda e é Amarka. Então, quando o Pralada Maharaj responde coisas devocionais para ele, ele fala, mas como que ele aprendeu isso? Não tinha possibilidade dele ouvir sobre, sobre Hari, sobre Hari Bhakti, dentro daquele guru Kula. Ele fica surpreso, ele fala, ele ouve para Lada dizendo, eu acho que a alma condicionada deveria deixar o universo material, o samsara, que poderia ser comparado como um poço sem água. E no dia e noite a alma condicionada sente tensão, medo. É melhor ela sair daqui e se concentrar nos pés de lótus do Senhor Supremo. Então, okay, mesmo o Maharaj sendo de Satya-yuga, mesmo know, assim, ele, ele indica, see. você pode ir para a floresta de Vrindavana. And is e assim nós sabemos que ele está falando de Krishna, then, mesmo estando em Satya-yuga. Então, existe uma outra explicação no Bhagavatam. Temple my place is sharp, Appropriate place. So, banam tu sattikam bahasam. In Bhagavatam. No Bhagavatam. Man, man, nirgunam. What's speaking? Banam tu sattikam bahasam. Rajasam gramo chati. duta <laughs> sadanam. Man, niketanastu nirgunam. Bhagavan Sri speaking to. Krishna vai falar assim para a Udhava. Krishna vai dizer, o meu templo, tudo que existe, o meu mundo é transcendental, aquilo que é a prácrita, ele diz para Udha. Então, nós temos que entender que esta expressão, esse templo, esse lugar transcendental, essa vida sattvika, o significado verdadeiro da vida sattvika é ficar com o Sadguru e com os Vaishnavas e discutir os tópicos do Senhor Supremo. Esse é o um significado. Namanti, Eva. Jibanti sanmghritam bhavati yavatam sana sita sudhataam tunvaj manuvir jayasho ajito jito yoshish toishkrito kya? Brahma Anusriti. I like to throw all my false ego. My false effort. Eu gostaria de me livrar do meu do meu falso ego. Do, do meu próprio conhecimento, da minha mente capaz de aplicar conhecimento. Eu gostaria de jogar tudo isso longe. Eu não posso compreender nada com o meu cérebro. Eu gostaria de jogar tudo isso longe. Eu não quero depender do meu poder pessoal. Eu não quero depender da minha própria inteligência. Chega! Eu já fiz isso durante muitas vidas. Eu falhei. Effort, com meu uh, esforço pessoal, eu não posso saber sobre o Senhor can Supremo. diz o Senhor Brahma. Namanti significa eu vou me render. Você vai jogar o falso o falso ego. Eva significa afirmação. Com certeza. Vou prestar reverências aos pés de Lótus do Senhor Supremo. Eu gostaria de ficar diante daqueles sados. Eles podem dar o Harikata. Como eu posso viver? Eu posso viver diante dos sados. Eles vão cantar as glórias do Senhor Supremo, eles vão recitar as glórias de Krishna e eu vou me sentir feliz. Então, com o meu corpo, meu, minha fala, minha mente, eu gostaria de me render aos pés de lótus do Senhor Supremo. Se o corpo se rende e a mente não suporta, então não é verdadeira inclinação, não é rendição os três juntos, juntos, tem que prestar reverências, quando você presta reverências, você tem que prestar reverências com a mente, com as suas palavras e com as suas ações, com o movimento. Então, o Sr. Brahma disse, eu vou ficar sempre com os sados ouvindo o Harikatha do Senhor Supremo, e com meu corpo, minha fala e minha mente, eu vou me render aos pés de lótus do Senhor Supremo. Então, dessa maneira, eu descubro que o Senhor Supremo nunca pode ser conquistado. Mesmo sabendo que o Senhor nunca pode ser conquistado, mas Ele pode ser alcançado através da devoção. Nós sabemos disso. Está escrito no Narada Bhakti Sutra. Bhakti pode me ajudar. Bhakti pode me levar diante do Senhor Supremo é possível. Então o Senhor Brahma tomou essa decisão e Prad Maharaj vai dizer que ele acha que é bom para esta alma condicionada, para as almas condicionadas deixar o Samsara, ir até a floresta e tomar abrigo no Senhor Supremo. As pessoas pensam, os materialistas pensam que Pralad Maharaj diz assim, ah, é só resolve tudo indo para a floresta, então eu vou para a floresta, vou morar na floresta, mas é proibido isso em Kali quando você vai para a floresta, você vai carregar sua mente condicionada, seu intelecto, seu intelecto material. Se você vai até a floresta, lá você vai carregar com você o seu mesmo corpo, que está cheio de anartas, a sua mesma mente que está cheia de problemas, de matéria de matéria sem fim. Você vai procurar na sua mente, você vai encontrar tudo suspenso, tudo participando dessa condição material o nosso grande Gurvarga, Shri La Vishwanatha Chakrabhatri Thakur, Shri Darsamipada, todos eles, eles estimaram, calcularam, que a mente pode ser comparada ao éter, ao, ao cosmos inteiro, você não pode tocá-la, mas a mente está lá. A mente existe, e na mente, como na suspensão sabe? como numa suspensão aquosa. Se você pega a água e observa ela no microscópio, você vai ver que tem tantas, tantas substâncias em suspensão na água, mas você não pode vê-las com seus olhos nus. A água está cheia de substâncias, como no ar. O ar, se você atravessá-lo com uma máquina, você vê Uma quantidade infinita de poeira. Então, a mente é a mesma coisa. Ela é matéria e ela está cheia de objetos. E a mente material, a sua natureza, é de como ser como um aquário para manter a matéria dentro de si mesma. A, a mente atrai toda a matéria. Ela convida todas as coisas atraentes. Venham, fiquem dentro de mim. Mesmo que externamente você esteja sentado diante de Bhagavan, de Krishna, ou diante do Guru, do Vaishnava, mas dentro da sua mente, se você procurar, existem coisas aparecendo o tempo todo na sua mente, pensamentos, tudo, imagens. Como no céu, você vai descobrir que existem planetas, estrelas, luas, no céu. Similarmente, no céu, no céu da sua mente, eu posso te mostrar, existem incontáveis coisas materiais. Nós não poderíamos nem contá-las. Nós não nos concentramos porque essa mente é toda dividida nesses pedaços de espaço. Ela está toda arrebentada, quebrada. Esse porção da mente vai dessa direção. Aquela porção da mente vai na outra mente, do outro lado, aquela outra porção vai por aqui, como o dentro do termômetro, ah, como Mercúrio. Se você coloca o Mercúrio embaixo do braço, por conta do calor, o, o, o, o Mercúrio faz como um barômetro, né? como um termômetro, ele sobe, ele se dilata. Se você quebrar o termômetro... E se o mercúrio sai do, do, do termômetro, ele, as, as bolinhas se espatificam e vão para todos os lados. Elas correm. É quase impossível coletar mercúrio. Elas se movem, elas se espalham. Quando o mercúrio está quebrado, solto, no chão, é impossível coletar. Ele se move. Ele vai de um lado para o outro, assim como a nossa mente material, ela está toda quebrada, uh, uh, dividida. Então o primeiro conselho que você recebe, re que você re recebe dos Vaishnavas do Guru Varga, é que a sua mente que está o tempo todo indo para o Havaí, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para qualquer lugar, colete toda essa mente. você dirige essa mente de maneira uh, singular, direcionada. A mente é impossível de ser controlada, mas você vai ter que tentar dessa maneira. Então, mesmo que Pralada Maharaj seja de Satya Yuga, nós descobrimos que Pralada Maharaj nunca quer mandar Uh, a alma condicionada por Mas uma floresta qualquer. Qual é o significado interno disso? Quem pode dizer? O que quer é dizer floresta para ele? O sentido literal. Ele diz, parece que literalmente ele está dizendo que quer ir para a floresta. Mas ele não está nos confundindo. Por, Maharaj? por que, que ele não foi para a floresta? Ele não foi para a floresta. Floresta. floresta. Ele fica com toda a sua estamina, com toda a sua vontade, diante daquele demônio Hiranyakashipu, O que quer que aconteça, ele está concentrado em Deus. A mente dele está focada na direção de Krishna, um dos pés de lótus do Senhor Supremo. Onde quer que ele esteja? Então, o significado uh, metafórico dessa floresta significa estar em sattva. Significa, a floresta é descrita como o melhor lugar para sattva guna. Então, o lado Maharaj está usando uma figura de linguagem, uma metáfora para dizer que nós temos que estar na floresta do conhecimento eterno, junto com os Vaishnavas, em sattva gunas. Shuddha sattva guna. Como diz este mantra, quando um Vaishnava, o santo puro, estiver presente, nós já testemunhamos isso. Shilabhakti Pramodhpuri Goswami Maharaj, eu vi vi. Bhakti Rakshak Goswami Maharaj. Ninguém poderia vir diante de Sidra Goswami Maharaj para discutir sobre o preço da terra ou quanto valiam as ações do, do, do, do, da bolsa de valores. Todo mundo vinha falar, Maharaj, eu quero fazer uma pergunta Eles não tinham desejo de falar de coisas materiais diante de Sridhar Goswami Maharaj. Eles não tinham desejo de pronunciar nada material diante de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Como é possível? Porque a adoração, o Kirtana, o canto dos santos nomes estava continuando, acontecendo sem parar. Se você falar Hari quem vai falar quem vai falar sobre coisas materiais enquanto o sado fala de coisas espirituais? Você não tem vontade de fazer isso, você não tem nem A ocasião. A sua mente fica em outro lugar, talvez. Eu não posso garantir que ela esteja aqui, ela pode ir sozinha. Mas você não vai falar sobre isso em voz alta enquanto estiver acontecendo o Harikata. Quando o Bha Bhagavad Kata sai e transborda do coração do Vaishnava puro como uma onda de néctar, você não vai conseguir falar sobre o preço das joias, do ouro, nada disso, não é, você? Não é possível pronunciar isso. E esse harikata, esse harikata puro, que, que transborda ininterrupto, diariamente você tem que escutar. Sob a guia do Guru do Vaishnava, diante da guia deles, você tem que ouvir esse Harikata, ininterruptamente. E todos os seus problemas, as suas ansiedades, seus problemas vão desaparecer. Eles desaparecem. Se você bebe esse Harikata Nectário, You can your love, you can your bhakti, você pode desenvolver seu amor, sua bhakti aos pés de lotos do Senhor Supremo através desse, yeah. uh, de, de, de escutar continuamente o Harikata mais puro, o, o fluxo Another ininterrupto desse Harikata. Um outro significado dessa expressão de Pralada Maharaj é Ele quer nos dizer, ó oh, alma condicionada, ó oh, divatma, se você quiser alcançar o um benefício excelente na sua, sua vida, algo excepcional, algo que não tem, que não pode ser superior, que nada pode é, é, ser superior a isso. Vá a Vrindavana. Radharani diz a Krishna: quando Krishna vai embora de Vrindavana, externamente, pois o verdadeiro, a forma original de Krishna nunca vai embora de Vrindavana. Ele fica ali não, de maneira latente, invisível. Nandanandan, Krishna não sai de Vrindavana, ele se mantém ali. Ele vai por trás dele mesmo, ele se esconde para provar a bhava de Radharani das golpes, de separação. Ele se esconde dentro de Vrindavana. Krishna nunca sai de Vrindavana, disseram os Goswamis. Mas nós vemos, está narrado, está explicado que ele sai de Vrindavana, isso é um passatempo. Nós não conseguimos sentir essa atração tremenda que as golpes sentem com ele ali. Então esse sentimento é como manifestado originalmente pelas golpes, né? e aí ele se espalha para todos nós. Então é por isso que Krishna faz esse passatempo. E por isso Radarini vai dizer diante de Krishna a mesma coisa. Radharani diz, as pessoas fora estão pensando algo, então aquilo que está no coração deles eles têm na mente, mas para mim, diz Radharani, não é, a minha mente e Vrindavana são a mesma coisa. A mente de Radharani é a própria Vrindavana, elas são a mesma coisa, Radharani diz. que a é minha mente e é o meu coração e tudo isso é Vrindavana. Minha mente é idêntica, à própria Vrindavana. Então, para a alma condicionada, é o conselho mais elevado dado por Chaitanya Mahaprabhu para tomar abrigo em Vrindavana, adorar Yugal Krishna Radha Govinda, os adolescentes eternos. Quando Mahaprabhu faz essa pergunta para Raya Ramananda, quando o diálogo entre Krishna e Raya Ramananda, entre Mahaprabhu e Raya Ramananda, termina, chama-se Raya Ramananda Sambad. Mahaprabhu faz perguntas, por exemplo, a um Brahmana, ele faz perguntas cruciais, importantes. E o Brahmana responde, Mahaprabhu fica em êxtase o que é o que há de mais elevado, o Rupa, forma de Shama, Krishna. Mahaprabhu vai nos dar um conselho de uma maneira diferente. Ele faz outras pessoas pronunciarem o que traz a ele o êxtase, para nos dizer que essa é a fonte do êxtase. Chama Eva Paramrupam. A forma de Shama Sundara, Krishna Shama Sundara, é a forma mais elevada e ele tem 16 anos de idade, quando ele brinca com a orada e com os Gopas o tempo todo. Essa é a forma de Deus mais bonita. E sobre o Dhamma, Mahaprabhu diz, entre todos os Dhammas, Matura significa Vrindavana. Né? quando nós falamos em matura, ele pronuncia dizendo, Mahaprabhu é o Dhamma mais elevado. É a mesma coisa que Vrindavan. E raça e a raça do Senhor. As emoções mais elevadas. Maharaj está dizendo que esse Brahmana, chamado Rogupati Upadhai, vai nos ensinar, ele vai responder, que de todas as raças, de todos os êxtases que Deus manifesta, a adoras a Adiras, a raça primordial, é madura, é a raça onde as gopis vivem uma transcendental paixão pelo Senhor Supremo e as pessoas comuns não podem entender. Essa madura raça é a fonte de todas as raças, de todas as bênçãos, de todos os níveis de Vrindavana de acordo com a capacidade e a qualidade das almas, elas vão aceitar uma posição em cada uma dessas diferentes é, raças. Mas em Madhúria, todas as nossas raças existem. Existe o amor familiar, existe o amor de amizade, existe o amor de servidão. Tudo isso está dentro de madúria Não é que todos vão participar de Madhúria raça. É de acordo com a capacidade, com a instrução do Guru que você alcança esse nível. Então, Radharani vai falar. Dessa maneira. Minha mente é Vrindavana. Então, para receber o benefício mais elevado na sua vida, Mahaprabhu dá sempre esse conselho que a alma condicionada pode alcançar o benefício mais elevado se ela aceita Vrindavana como seu objeto adorável. Você conhece o Gaudia Siddhanta Vichar Ar ou você esqueceu? O que diz esse mantra? O total Siddhanta Vichar de total Siddhanta Vichar do Senhor Supremo de Mahaprabhu esse é o Siddhanta Vichar de Mahaprabhu essa é a conclusão filosófica e é Sina Thakur que escreve sobre esse, sobre esse ponto sobre essa conclusão filosófica o nosso objeto adorável é Vrindavana é o mais elevado objeto de adoração e o mais elevado o objeto de adoração é aquele que contém Radha Govinda, o divino casal em sua forma adolescente. E como nós podemos adorar este objeto? Qual é o procedimento para adoração de Goloka Vrindavana? Você deve adorar Radha Govinda de Ivrindavana. Você deve adorar Radha Govinda de todo o Parikar Ivrindavana sob a guia. Sobre a guia dos Vrajavasis. Assim como as gopis querem adorar Deus. A melhor maneira de adorar Krishna é a maneira como as gopis adoram Krishna. Essa é a maneira como nós devemos aprender a adorar Krishna. Pois essa é a, maneira, a adoração mais elevada de todos. E o Bhagavatam é O documento onde isso tudo está explicado, quando algo está no Srimad Bhagavatam, se você for cego você enxergar através do que está escrito ali, não tem problemas. Os outros Puranas, porém, não são assim conclusivos. Mesmo assim, mesmo que todos os Puranas não possam conter nenhum erro, o propósito dos Puranas é diferente, pois o Bhagavatam é conclusivo. Porque existem Puranas da Paixão, Rajásicos. Se você lê, você vai ser atraído por Rajas. Se você segue um tamásico Purana, um Purana Tamásico, você vai seguir uma vida de ignorância. Se você entende, porém, é, o que... Uh, se você entende a conclusão, a essência de tudo isso, por que, que o, a, o Raja, o, os Puranas de Tamas de, da ignorância dizem isso? Por que os Puranas de Drajas dizem aquilo? Hã? Por quê? Porque cada pessoa está numa categoria diferente. Há pessoas que estão em Tamaguna. Eles acreditam que o certo é errado. Alguns estão em Rajaguna. Eles acreditam. Eles não sabem dizer. Hã? Depois existe Sataguna, onde eles se aproximam da bondade do conhecimento. Então, o Shastra vai guiando eles por dentro da realidade material, dentro do ciclo de encarnações, até chegar numa conclusão. Para que, durante esse percurso, eles alcancem algum suporte. Então, em Tamaguna, está dizendo que Shiva é o Senhor Supremo. E o que está errado nisso? Nos Puranas Tamásicos está escrito que uh, uh, Shiva, Shankara Bhagavan, é tudo. Eles escrevem. No Puranas Rajásicos está escrito o Senhor Brahma é tudo. O que está errado nisso? Por quê? O Senhor vai dizer eu, Brahma, Shiva somos todos o mesmo. Eu manifesto eles. Então não está errado. Mas finalmente nos Puranas sátvicos, você vai Entender lá que Vishnu é a personalidade final, a personalidade original. Mesmo que você traga uma escritura tamásica, uma escritura arajásica, eu vou mostrar para você que existe uma secreta indicação de Krishna ali, como no caso de Pralada Maharaj. Pralada Maharaj diz diante de Hiranyakashtipu. Aonde? Em Satya-yuga. Mas mesmo assim, Maharaj vai indicar Krishna. Mesmo se o seu passatempo manifestando-se em Satya-yuga, na era de ouro, e Krishna veio só na era de bronze, como é que ele sabia de Krishna, se ele estava em Satya-yuga? Como é que Prahlad Maharaj diz isso? Onde está Krishna, diz Pralada. Ele está em Yuga. como é que ele fala de Krishna? Ele pronuncia o nome Krishna nesse mantra. Matira Krishna, vou explicar amanhã. Hoje nós estamos falando dos passatempos, dos lugares de passatempos. Dos então, direta ou indiretamente, pela ajuda das pessoas materialistas, você não alcança Bhakti. Os materialistas não podem te levar até Bhakti, e nem diretamente pessoalmente. Pessoalmente, com a ajuda da sua própria mente, ou com ah, os seus, ah, o seu esforço pessoal, ou com a ajuda dos materialistas, você não pode entender Krishna. Aqueles que têm Grihameda, aqueles que estão é, ocupados no Samsara, ou seja, na relação afetiva entre homens e mulheres, ou que têm apego às coisas materiais, Griha, eles sozinhos, ou ele eles, em, se ajudando uns aos outros, os materialistas não têm condições de entender Krishna, porque os órgãos dos sentidos deles não estão purificados. Eles não controlam os órgãos dos sentidos, então eles não podem usá-los para entender Krishna. Ah, é por isso que precisamos do Vaishnava puro. Porque os sentidos materiais de tais pessoas não está controlado. É algo que os controla. Então, eles não podem descobrir Krishna. O mesmo desfrute, eles querem desfrutar. Todos estão desfrutando do mesmo tipo de desfrute, diariamente. A vida familiar, a vida afetiva. Esse é o desfrute de todos. Mas mesmo assim, eles sentem um gosto como eles podem ir para o Dhamma fazer parikrama o que, que eles vão realizar do Dhamma o desfrute deles é a vida familiar diariamente o mesmo desfrute para o lado o Maharaj diz o que você mastiga hoje você amanhã pega e mastiga de novo a mesma, o mesmo sabor você recebe e você acha ah, que maravilha. Que êxtase, que prazer. Nós damos sempre esse mesmo exemplo de Shambhava. Um cachorro muito. Um cachorro que tem muita fome. Por um longo tempo, ninguém dá comida para ele. Ele está morrendo de fome. Um cachorro faminto. Ele fica dois dias sem comer. Finalmente, ele descobre hein? um osso seco. Sabe? Um osso bem seco. Um animal que tinha morrido e o osso estava completamente seco. Ele des descobre aquele osso seco completamente. Ele fala, ah, que coisa boa, estou com muita fome. Eu vou receber alguma comida gostosa. Ele pega isso, senta embaixo da ave e começa a mastigar. está seco. Já secou, não tem mais nada. Está todo seco. Muito tempo ele está seco, ele foi jogado, não tem nada ali. Mas o cachorro não entende. Ele fala, nah, isso aqui é muito gostoso. Esse osso seco, delícia, mastiga. O que acontece? Porque tem umas pontas agudas no, no osso e ele corta a própria boca. Ele corta a própria boca e o sangue sai. E o cachorro pensa, ah, esse osso tinha, que delícia, tinha carne no osso, mas o cachorro não entende, é o meu próprio sangue que eu estou mastigando. Porque o osso agudo corta a, a gengiva, a bochecha dele, e ele continua a mas não tem nada lá. Vida após vida, Pralada Maharaj diz que nós estamos fazendo isso. Esses são os grihastas, se eles são um sado, com, ah, a Maharaj está dizendo que se alguém, algum, alguém que tomou saniyasa, alguém que tem a, a posição de acharya, se eles também têm desejo de desfrute, eles são esse mesmo grihasta. Só tem uma diferença. Eles só não têm a esposa, mas a mente deles tem o mesmo desejo. A única coisa que é a diferença é que não tem a esposa ali, mas a mente é a mesma. Eles querem desfrutar de tudo, da vida, essa é a condição da vida material. Então eles também são Grihameda. Prado Maharaj nos explica isso. Krishna, ele pronuncia Krishna em Satya Yuga. Krishna, como é possível que Prado Maharaj fale de Krishna em Satya Yuga? E agora, sobre o Dham Parikrama. Como nós devemos fazer o Parikrama? Como nós devemos vir ao Dhamma Sagrado? Então, eu quero relacionar este verso com um, um fato que aconteceu na época de Paramagurudeva Bhakti Deita Madhava Goswami Maharaj durante um Parikrama de Vrindavan né, que ele havia organizado. Hoje eu vou falar sobre isso, amanhã eu vou falar sobre Sobre Prabhupada e depois sobre Guranga Mahaprabhu e depois nós vamos começar. Maharaj está dizendo que está fazendo uma introdução para nós nessas primeiras aulas. Então eles vão fazer umas tendas. Para Gurudeva faz umas tendas, tipo de circo, assim, de acampamento para centenas de pessoas. E eu também fui. E eu não procurei um hotel de Shambhava. Onde quer que eu fosse, você não vai acreditar. Eu cheguei num dia a andar de Xambaba, ele está contando das suas memórias. Um dia eu andei um, que uns 40 quilômetros naquele dia, não tinha nem água com açúcar para tomar. E depois, Alguém falou para mim, olha, ali tem um templo, você pode dormir ali. Eu fui lá, falei, não tinha quarto, não tinha nada. Tinha, não tinha ninguém lá. E eles pensam que a gente era mendigo, mandaram a gente ir lá. Aí ah, ninguém veio ajudar a gente, porque eles também achavam que a gente era mendigo. E Maharaj disse, a gente é mesmo mendigo. E eu coloquei um pano lá, num lugar totalmente aberto. E de noite Sim, às as sete, às oito, aconteceu uma, uma função. Drama. Você conhece Brajavassi? os Brajavasis? É eles estavam <risos> batendo um tambor. É tão, é tão e a música tão, deles é tão, tão, tão forte, tão alta, tão, alta tão, que fura, tão, que que que ele fura ele nossa, tá nossa orelha. Uh, Nosso é ouvido. Que tá o que está acontecendo ninguém sabe. Por que, ele é que, que eles fazem música tão alta? Às vezes tem o quê? A 50 passos, Maharaj. Dele começou essa música extremamente alta. Aí alguém deu uma banana para ele. E ele deitou e dormiu. E ele não sabia o que estava acontecendo, se era Hanuman, se os macacos estavam dançando. Ele deitou e dormiu. Enquanto as pessoas estavam gritando e pulando, com aquele barulho in, in, intenso a noite inteira. E é real isso. Eles fazem a noite inteira em Vrindavana. Então, para ir ao Dhamma Parikrama, você deve atirar você mesmo aos pés de Lótus de Nityananda, de Akanda Guru Tattva. Se você quer guardar alguma coisa escondida para você, a sua privacidade, a sua prachada arrumada, aquilo que você gosta de comer, você reserva tudo, isso não é o parikrama. Um devoto, ele tomou a iniciação do meu Guru Maharaj. Eu não vou dizer que ele é um discípulo. Eu não vou dizer que ele é um discípulo de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Mas externamente ele tomou Harinama Diksha de Bhakti pramod Puri Goswami Maharaj. Mas. Não daria para dizer que ele seguisse Bhakti Pramodho Puri Goswami okay, Maharaj. Então, chamá-lo de discípulo é um pouco complexo. Ele tentou quatro vezes fazer o Parikrama. Eu não estou contando uma história dos irmãos espirituais em Vrindavan. Né? Se você for perguntar para ele, ele vai lembrar. Avadut Maharaj, vai lá e pergunta para ele. Quatro, cinco vezes ele tentou fazer o Parikrama, mas ele não conseguiu. Ele deixava de Vrindavan para Butesha, aí ele ia... Tinha desenteria e, e parava. Aí no dia seguinte ele chegava para Talavan e de novo ele tinha outra desenteria e voltava. Outro dia, ele vomitou não sei o quê. E depois teve febre e voltou. Consecutivamente, quatro, cinco anos aconteceu isso com ele. E um dia, Avadhuta Maharaj disse para ele: vá com Shambhava. Eu não ia levar ninguém, mas ele, esse Maharaj me pegou. Esse homem pegou, por conta do conselho do Maharaj, pegou o braço de Shambhava. Falou, se você for comigo, vai ser muito rigoroso. Ele não, eu vou com você. E finalmente ele fez o parikrama. Naquele ano, ele conseguiu fazer. <risos> Pela bênção de Shambhava, Jairo. Olha, veja, uma vez um homem de 80 anos. Ele morreu dois anos atrás, recentemente, eu ficava em Govardhana, perto de Giriraj, da montanha. Giriraj estava ali eu ficava aqui, esse homem ficou em Vrindavan, né nos últimos 60 anos. Quando eu encontrei com ele, ele estava com 78. Quando eu comecei a dormir naquele Bajana kutira, ele estava lá, era no seu templo. Aí ele deu aquela, aquela, aquela, aquele templo para Devananda Gaudiamante. E ele ficou lá 60 anos. Ele nunca fez um parikrama. Um dia ele me pegou. Eu nunca tinha feito parikrama. Posso fazer parikrama? Você tem 80 anos. Como é que eu vou te, ler? como é que você vai fazer? Ele fez parikrama, finalmente. Como ele completou o parikrama e começou a chorar depois de 60 anos. Algo inacreditável. Então, para você fazer o parikrama, primeiro, o seu dever é se render aos pés de Balarama, de Nityananda Balarama, de Akanda Se você não falhar e fazer isso, você vai receber algum problema, algum problema vai acontecer. Se você não conseguir alcançar o refúgio de Baladeva você, de Baladeva é Nityananda, de Balarama é Nityananda você tem que pedir abrigo de um sado que seja um devoto sincero de Nityananda um discípulo sincero de Nityananda alguém que Nityananda Balarama mandou aqui. se você não pode alcançar Nityananda Balarama, você tem que arranjar alguém que ele tenha mandado até aqui e aí você alcança o sucesso é uma evidência científica então, Madhava Goswami Maharaj, Bhakti Pramod, Puri Goswami Maharaj, Bhakti Bala Batirta Goswami Maharaj, estavam lá. Gurudeva Bharati Maharaj também estava lá, nessa tenda. E uma, um, uma, um grupo de parikramas gigantesco. E Param Gurudeva tão entusiasta, entusiasta, entusiastadamente. Se eu te der responsabilidade de dois devotos, você vai falar, ah, que problema. Você vai poder cuidar de três devotos ou dois devotos, você vai falar, ah meu Deus, eu tenho meu seva, não posso. Mas para o Guru Gurudeva, pense, porque ele era tão grande. Porque sempre ele arranjava uma função gigantesca e todas as pessoas comuns participavam lá e recebiam misericórdia achada Ele podia fazer isso. Facilmente para ele, isso era um seva que ele fazia com facilidade todos os anos. Bhaktideita Madhagussama Maharaj arranjava o Dhamma Parikrama para todos os devotos interessados. Então ele arranja esse Parikrama Esses devotos ficam lá então eles tinham um trator que carregava as coisas para eles então eles levavam tudo que era necessário nesses tratores quando os, quando a ah, ah. Então era assim, quando eles mudavam de lugar, porque o Parikama é uma peregrinação, e você vai dormir em diferentes lugares, porque o vrindavan é imensa. Então, às vezes, de um lugar para o outro tem 40 km. Então, eles, enquanto os devotos saíam de manhã caminhando, o organizava que uns caminhões iam com funcionários lá, desmontavam essas tendas enormes, botavam tudo no, no caminhão, e iam até o próximo lugar onde eles iam dormir, e montavam tudo de novo. Para um Gurudeva organizava tudo isso, um acampamento peregrinante para centenas de pessoas. Eles só tinham que ter certeza que onde eles iam acampar tinham um, um poço funcionando. Geralmente eles têm uns poços mecânicos aqui na Índia, que você jogava o balde ou que você apertava a bomba com a mão manual. Então, eles arranjavam isso com a misericórdia dos Vrajavassas. O Bhaktadita era grandioso. Ele organizava a cozinha para milhares de pessoas. Até os Vrajavassas iam lá comer a prachada. Não somente. Gurudeva alimentava todos eles. Ele não tinha egoísmo nenhum. Ele não era egoísta de forma alguma. Ele fazia a prachada de tal maneira que ele distribuía a prachada entre os Vrajavasas. Aqui, no Navadwip parikrama, acontecia a mesma coisa. Quando no dia seguinte, do Goranga Avirbhav do Gora eu não estou inventando uma história, isso aconteceu para que o seu coração se derreta. Eu não estou contando isso para o seu coração se derreter. Não, eu estou querendo que o seu coração... Derreta para você entenda o que é, é o Parikrama. Bhaktideita Madhagosam Maharaj Deva depois de Gura Punima, era Jagannath Mishra. Ele comemorava, ele fazia um festival no dia seguinte. Ele chamava todas as, todos os vaqueiros, todas as pessoas de todas as vilas, ele convidava para tomar prachada. E ele fazia Paramanna. Quantas toneladas de leite ele usava, não dava para contar. As panelas eram gigantes, as pessoas entram dentro das panelas na Índia. E quando os devotos distribuem prachada, tinha tanto leite, ele fazia esse doce de leite, e ele servia toda essa prachada, e os devotos distribuíam, os brahmacharis distribuíam. E mandou Maharaj observava, ele assistia, a distribuição ele supervisionava a, a, a, a, a, a distribuição e seu é sado, dê mais para ele, dê doce para aquele, veja, é um amor muito, um coração cheio de amor ele tinha, ele, ele ficava supervisionando tudo, ele não se sentava para comer isso que o Maharaj está querendo dizer, então havia uns gochas. É, uns, um, as pessoas locais que eram muito um, ávidas e gulosas. Eles traziam potes enormes de casa. Você vai tomar a prachada você ainda vai levar um pote enorme. Eles vão esconder o pote? Eles faziam isso. As pessoas da vila vêm e fazem isso. É natural para eles. Eles comem a prachada até que. Mas eles levam a prachada para casa depois. Então os brahmacharis ficou bravo e quase brigou com, com um, um, um rapaz, uma pessoa do, do, aqui do local Por que, que você tomou tanta prachada e ainda você vai levar para casa? E Paramaguru Deva ouviu Por acaso Param Gurudeva ouviu Eles iam brigar um com o outro ali E Bhaktideita Madagusa Maharajila Paramaguru Deva perguntou para o brahmachari Ele está hesitando você não quer dar prachada para aquele Ghosh, que vai levar aquela prachada para a mãe dele, ela não pode vir. estava observando de longe e ele veio perguntar, o que está acontecendo? Maharaj, o Brahmachari reclamou, ele já tomou tanta prachada agora que ele ainda levar para casa. O Paramagru Deva disse, você tomou prachada? Paramaguru Deva pergunta para o Machado Você toma prachada? Sim, eu tomei Você quer mais? Não, não, não precisa, eu estou suficiente Então dá para ele Se você quiser dar, comer mais prachada, eu te dou Mas se está tá sobrando Dá para ele, deixa ele carregar para casa Vejam a resposta de Paramaguru Deva eu, eu vou ter que comentar Ele disse, você está com fome, se você estiver com fome, eu te dou mais prachada Mas tem mais prachada sobrando, dá mais prachada para ele Vejam o coração, ele não ficou bravo com o Brahmacharya, ele disse, eu dou para ele e para você. O mundo inteiro podia se ocupar, de, se dia, podia morar dentro do coração de Bhakti Deita Madhagosan Maharaj. Um coração enorme ele tinha, Shila Param ki jai. Então, pela ajuda dos Vrajavasis, eles montavam, montavam essas tendas aqui, aqui tem um, um poço monta aqui, ó. os brasileiros ajudavam porque ali era floresta, né? não tinha eletricidade, não tinha nada eles arranjavam umas tochas de querosene disso e daquilo um né? brahmachari, noite e dia até de noite você não consegue nem imaginar, é além da nossa imaginação como é possível que um brahmachari agisse dessa maneira, servisse dessa maneira, durante a noite inteira, ele tinha feito parikrama o dia inteiro, e depois de noite, eles circumambulavam, faziam gula, montavam guarda em volta da, da tenda, se tiver algum chacal, um chacal pode ser rouba... podia roubar um bebê e eles com tocha na mão, cantando Mahamantra, ficavam dando volta em volta dessas tendas gigantes. Um dia, sabe o que aconteceu? No meio da noite, uma senhora muito, muito velhinha, ela tinha mais de 82 anos, aquela senhora, ela não estava falando com ninguém, eu preciso de água, ela ficou quieta. Ela pessoalmente resolveu pegar um pote e ver, pegar a água no poço. Mas ela não tinha luz, ela não conseguia enxergar direito. E ela pegou a água do poço. Ah, do, do poço. Era um pouco longe. E o Brahmachari não viu o que ela estava fazendo, quem foi até o poço. Esse foi um arranjo que aconteceu. Ela quis pegar a água do poço. E tinha uma corda lá e um, e um balde. Você tem que deixar a corda cair, e você pega a água de volta e traz, não é assim? É o poço. Por acaso, essa senhora era, não conseguiu enxergar. Ela escorregou. O, o poço não era muito alto, era na, na altura da cintura. No que ela puxou a água pesada, ela caiu dentro do poço, e ninguém sabia, ninguém sabia, aquela senhora estava afogando na água. Nesse meio tempo, por arranjo do Senhor Supremo, um brahmachari, ele também precisou de água, ele foi até o poço, ele ouviu alguém gritando. Ele descobriu, meu Deus, aquela, aquela senhora tem que sair uma, uma velhinha dentro do poço. E todos os Brajavasis vieram, ajudaram essa senhora a sair do poço. Ela estava para morrer ali. Dez minutos mais tarde, dez, quinze minutos, ela não ia suportar, ela estava bebendo água. Ela bebia água sem parar. E ela foi apurada, puxada para fora do poço. E eles apertaram a barriga dela com toda a força para ela cuspir água. E ela cuspiu água. E essa senhora foi salva. Na manhã seguinte, Param Gurudeta, Bhaktivedanta Amada Goswami e Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, eles iam juntos, né? o guru de Gurudev e o guru de Shambhava. Então, Prabhupada né, organizou que em primeiro lugar ia a Deidade na hora do Parikrama. Né? Então, e todos os devotos iam caminhando atrás. Então alguém carregava ele na cabeça ou em algum lugar. Esse era o humor. Então, na época de Paramagurudeva, esse Parikrama era organizado da seguinte maneira, a Deidade ia na cabeça de alguém na frente. É a deidade de Mahaprabhu. Pois nós vamos sob a guia de Goranga Mahaprabhu. Esse era o costume. Quando o Prabhupada fazia parikrama, existia uma deidade de Goranga. Às vezes, Prabhupada Bhaktivedanta colocou ela num, num elefante, é famoso isso. E os devotos às vezes carregavam num andor ou sobre a cabeça e iam. Então, Shira Bhaktivedanta fazia isso e Param Gurudeva também. Bhaktivedanta Madhagasim Maharaj. Então, por onde esse grupo do Parikrama ia com eles na frente deles ia o Mahaprabhu. o um avatar dourado Então, naturalmente, de manhã eles levantavam cedo e se preparavam hum, tomavam seu banho Esse era o sistema eu começava às quatro e meia ou às cinco. Então, até aquela hora já estava tudo pronto. Eu, eu cantava o Gayatri antes do sol nascer e começava a andar. Esse era o sistema que fazíamos para Ikrana. Então, quando o Arati acaba, eles vão falar uma boa que eu gostaria de relatar com esse então, eu gostaria de agora citar novamente esse trecho pronunciado por Pralada Maharaj de Shambhava, com o qual nós começamos a aula. As pessoas que querem viver vida familiar estão cometendo suicídio espiritual. Elas estão se matando dentro do poço profundo do samsara, Pralada Maharaj compara essa vida familiar com um poço seco, mas já Madhava Goswami Maharaj Guru Devi Bhakti Pramodhpuri Goswami Maharaj eles estavam explicando um tópico relacionado a este verso que estamos explicando hoje, esse mesmo verso de Pralada Maharaj, vejam os devotos, observam, observem, Suponham que o poço estivesse vazio, estivesse seco. Suponham que o poço estivesse vazio. Quem iria tomar água? Então, diante do fato que aconteceu com aquela senhora, eles fizeram essa metáfora, essa conexão, essa conexão. Imagine que se tratasse de um poço vazio. Se aquela senhora tivesse caído num poço vazio. Se essa senhora de idade caísse num poço vazio, se essa senhora caísse no poço vazio, ninguém poderia ter salvado ela, não tinha água lá. Ia... Ninguém vai até lá, o Brahmachary não teria ido lá. As pessoas abandonam o poço seco. Ele é abandonado. Quem vai lá? Então imaginem que essa água esteja disponível aqui. Então sim, aí o Brahmachari vai ali e vai buscar água. E aí ele conseguiu salvá-la. Ver que aquela senhora tinha caído. E ambos, Bhakti Deitamada Gossamaraj e Bhakti Pramod Puri Maharaj usaram esse incidente para dizer vocês que estão presos nos, na vida familiar, se vocês não dão honra aos sados, aos Vaishnavas, ao dama os sados não vão até a sua casa. Nós sabemos que numa casa existe um homem que ficou muito bravo para receber um sado, ele não tem vontade de receber um sado, então o sado não vai lá. O sado não pode ir na casa de um materialista. Aquela casa é como um poço seco, porque não tem fé, não tem água. Então, o que acontece ali, o sábio não pode ajudar. O que acontece ali, ninguém vê. Como o que acontece dentro de um poço seco. Então, quando você vem fazer o Pradikarama, o Vaishnava ensina alguma coisa, você começa aos poucos a servir. E se você está vivendo uma vida de grihasta, sem nenhum sado, isso é comparado com um poço cego, que tem problemas profundos, irresolvíveis. Você coloca um cachorro na sua porta da sua casa, as pessoas não têm cachorro na porta, não tem cão de guarda, Eles não tem bulldog na porta, se o sado vai lá, o cachorro late, eles não podem entrar. As pessoas de propósito estão trancando o sado para fora da própria vida. Eles impedem que os sados entrem em suas casas, não está tudo trancado, não tem portões, não tem porteiros, não tem tudo. Como que um sado pode entrar na casa de alguém que vive dessa maneira? Então um dia, Maharaj quis ajudar a reformar um templo perto do Surya Kunda, em Vrindavana. Então, Maharaj começou a escrever, Shambhava começou a escrever as glórias do Surya Kunda em, em inglês, em Hindi e em Bengali, e ele escreveu esse artigo. Se você ler, você ficará impressionado com as glórias do Surya Kunda. Eu queria chamar a atenção das pessoas para que eles dessem um passo adiante e nos ajudassem a reformar tal templo. Então, o devoto me disse, você pode ir para esse lugar em Calcutá e esse homem pode lhe ajudar. E eu fui até lá. Eu não estava indo para mim, então, como eu estava indo para fazer serviço a Radharani, mas esse homem me deu um péssimo tratamento. tão ruim, ele não me permitiu nem falar com ele E aí eu voltei E um problema enorme aconteceu na vida dele Depois que eu voltei E ele me contou Depois de alguns meses Uma construção que ele estava fazendo Desmoronou E muitas pessoas Ele, era um, um, ele tinha constru uma construção civil E aquela construção Desmoronou Enquanto estava sendo construído e muitas pessoas morreram. Eu nunca vou em lugar nenhum para mendigar mais nada. Mas naquela época um devoto falou para mim, sugeriu, vamos arrumar o templo. Você pode falar com ele inteligentemente, ele pode te ajudar. E eu fui. Mas, por exemplo, um, uma vez um estrangeiro que é um acharya, ele quis servir meu Guru Maharaj. Eu não vou nomeá-lo. Ele já caiu. Meu guru Maharaj disse, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj disse para Shambhava: vá perguntar para ele, veja se ele pode nos ajudar a reformar o templo de Karna. Quando eu falei os problemas com ele, ele queria mudar de assunto. Ele queria servir para Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Mas quando eu fui pedir para a gente ajudar o templo de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, esse acharya mudava de assunto. Ele caiu, isso aconteceu 22 anos atrás, mas ele caiu 3 anos atrás, depois de um longo tempo ele caiu. A gente não pode insultar gurus Vaishnavas. Madhagosem Maharaj, queria relacionar esse incidente. Veja, se os sadhus são bem-vindos na sua casa, eles podem resolver seus problemas, mas se você não ama os sadhus, sua casa é um poço seco. E se alguém cai lá dentro, eles se vão ao inferno. Hã? Quem que vai ajudar você? Isso foi um incidente é, que de certa maneira proporcionou uma visão clara sobre esse mantra. Então nós devemos considerá-lo auspicioso. Então agora nós vamos explicar o que que você chama de da cidade de Vrindavan, onde estão os templos de Radharaman, Govinda Dev. Madan Mohan. Então você tem que pedir permissão para fazer o parikrama de, do Sr. Shiva, de Gopeshwara Mahadeva. Porque Gopeshwara Maharaj é encarregado de toda a matura. Gopeshwara Mahadhar. Gopeshwara Mahadev. Ah, onde nós fomos no primeiro dia, ah, nós não podemos fazer parikrama sem a permissão dele.